E aí, pesado tranquilo tranquilidade de bolsa, eu vim aqui pra mais um vídeo, manos. E hoje, estou aqui de partezinha, 911 Turbo S, com a presença ilustre do Matheus. Não é mais ilustre, mano. É o quê? Tem é escuro que... agora? Não, moço. Manos, hoje tá de manhãzinha aqui, então a gente vai buscar um café e um pãozinho de queijo, porque de manhãzinha, né, velho, tem que tomar um café da manhã chique. Hoje, rolezinho suave de Porsche. Porque esses carros aqui não dá pra confiar muito, né? Esse carro não faz curva direito, não. é nada. Então assim, o rolê hoje sem quebrar leis de trânsito. Tirando o fato de que o Mator já saiu na contra mão. Esse carro é perfeito, velho. Né? Meu Deus. O meu amo. Eu também é legal, mas. Esse aqui. Não tem muito o que fazer não, mano. É um semipista. É, o meu é um carro semi-pista, né, mano? Gt3. Acho que tá e mais tem... pro um rua né, velho? O teu. Não, o semi rua é o GT3RS. Aqui é semi-pista, hein? Né? É.. E o teu é um carro mais GT, né? É um negócio mais pra você, que você usar em mais opiniões, mano. Tipo, você pegar e... Na verdade, o teu carro mais adequado pra fazer isso aqui. Tipo, pegar uma estrada e tal. É um carro mais tranquilinho. Isso aqui é mais pra tocar da soviética mesmo, entendeu? Tá indo na pista... É, esse carro aqui é mais adequado pra andar devagar, se eu sincero, Andar correndo assim, isso. eu não confio muito, não. Não diria que é mais adequado pra andar devagar, mas ele é... É um carro mais... Mais doce. É, ele é feito pra ser mais, mais usável. Essa palavra, velho. Usável. Mais ocasiões. Esse aqui é mais pra tocada soviética mesmo. Por exemplo, isso aqui é pra usar a daily é um inferno, velho. Isso aí... Aqui ah, é tem um, um inferno desse, não. É, não, mas tipo, pô, você vai usar isso aqui pra dele, velho? Olha a largura desse carro, precisa você andar no trânsito, velho, cagaço, que não deve dar. Olha a largura do meu, filho, o meu é mais largo que o teu. O meu é mais largo? aí. Olha a traseira do meu, que é larga, velho. Não tô conseguindo ver muita diferença não, mas... Enfim. É parecido. com pegar é um carro mais velho. O teu ele dá a impressão de ser mais largo, eu acho que as curvas é mais contrastantes, mas eu acho que os dois é. são largura, se não Então, e aí tipo, o é manual, tá É, o meu é borboletinha aqui. É, esse aqui é manual. E, e... pô, tipo... Sensacional, um carro desse aqui, você pegar buraco, ondulação... Esse carro tem é bom pra, tipo, legal. assim, se fugir da polícia É, é, tipo, isso. Cai a toque. Dá uma acalmada, aí. Sai ali na frente. E, e... Faz a contagem melhor. 3, 2, 1, vai. Mano, Principalmente de saída, da tração integral. A gente é tem que parar. saindo. andando. Vamos voltar e fazer andando? Vamos. Quantos por hora? 60. Sim, sim. é. Vai. Conta aí. Três, dois, um, vai. Você acelerou um pouquinho mais certo, mas mesmo assim o carro não tava buscando. Tava ficando no... igual. Ah, é. Tipo assim, quando eu engatei quarta, assim, você e eu tava usando a mesma coisa. Tipo, não aumentava nem diminuía a diferença, tá ligado? Aham. Uhum. Na saída eu vacilei um pouco na troca de marcha, aí eu fiquei tipo meio carro pra trás, assim. Mas depois não buscou também. Ficou a mesma coisa direto. Uhum. Acho que eu ganhei mesmo na questão da saída, por ser integral. É, aí não tem como. Isso aqui é mais leve também, né? Tem isso aí. É. Mas isso não, meu amigo, no coração, velho. Por que, é que você deixou passar a vida? Sei não, sei. Hum. Não sei por que, não sei. Sabe, não, né? Esse carro, Meu Deus. Parou, parou, parou. Eu sinceramente tava com medo de eu bater em você, porque eu achei que meu carro não ia dar Entendeu? Mano, eu viro um completo Imbecil. retardado andando nesse, andando nesse carro, velho. Normalmente eu ando muito, muito boa, velho. Mas Matheus joga safezinho. Tipo, como se o acidente fosse machucado na vida real, mas GT3 eu acho que ele não tem medo. Acho que assim, desativa o... é tipo a tração integral dos Nissan antigo, tá ligado? Tira o fusível lá e é isso. É, tira a tração um traseira. É, o Matheus tira o fusível e vem andar com o GT3, quando vem andar com o GT3 ele Porque tipo assim, eu sou um animal com todos os carros que eu dirijo, eu sempre faço merda, independente do carro que eu tô. Agora o Matheus é tipo com esse carro e um pouco com a E-36. É 36. É um... é a E-36 é um. é um A-36 é meio kamikaze e esse daqui é um animal. É porque com a E-36, a E-36 é muito cadeira elétrica, mano. Esse Aí aqui... você toma cuidado, esse daqui.. É esse. Esse aqui Ele é, só é seguro. Só que quando dá merda, não dá merda muito feio. Finalmente cheguemos. Uhum. Mas é isso, pesado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui. Chegamos no nosso destino, né? Tomar um cafezinho ali. Então, um salvos são <risos> e salvos sem desrespeitar as leis de trânsito como vocês uhum. devem fazer na vida real também muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui, se divertido deixa o like se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí siga eu e o Matheus e ao esses Nights aí no Instagram que tá aí na descrição e é isso, valeu e falou valeu